Olá você. Meu nome é Salete Freire. Você quer viver uma grande aventura? Entra no curso Mago da Oratória com Giovanni de Souza. Ele vai te ensinar como parar de procrastinar a sua vida, a realizar os teus sonhos, os teus projetos, a aprender a não ser tímido, a aprender a falar em público, a aprender a se autopromover, a aprender a contemplar o belo e ver a criação de Deus de maneira extraordinária. Em 2021, eu entrei no curso, pense no ano danado de ruim para mim. Aí eu pensei, meu Deus, eu entrei no curso e agora o ano está muito ruim, mas não parei. Continuei a estudar, a ver as lives, a estudar, estudando, aprendendo com o Giovanni de maneira extraordinária. E não é que eu transformei esse ano ruim no melhor ano da minha história. Eu consegui realizar coisas que eu pensei que eu não ia fazer. Que há 30 anos estava embargada na minha vida, que estava preso dentro de mim, estava travado dentro de mim. Eu estava me sabotando porque eu não tinha caminho a seguir. E então, eu através do curso, eu consegui me destacar e aprender um pouco mais a me conhecer, porque você também tem que aprender a se conhecer, saber quais são as suas necessidades para que sejam supridas e eu consegui, através do curso, o Mago da Oratória. Eu convido você a participar conosco nesse, nessa nova etapa que está vindo aí com muitas novidades para você, para mudar a tua vida, para mudar a tua história, para você ser um orador, para você ser um líder, para você ser uma pessoa diferente no meio da sociedade. Tudo aquilo que está preso em você, você vai desprender, porque você vai aprender a como... Lidar com as suas dificuldades e a lidar com aquilo que é bom e com o que é ruim também. Você vai aprender a não se sabotar e não deixar ninguém te sabotar. O único inimigo que você tem é você mesmo. Você é o único que pode impedir de, evolu de, de evoluir. Então, através do mago da oratória, você vai evoluir. Você vai crescer, você vai fazer coisas extraordinárias, assim como eu fiz na minha vida. Seja bem-vindo ao Mago da Oratória.